Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje saímos mais uma vez às ruas de Aveiro para pôr um sorriso na cara dos abeirenses. Venham comigo. Sabe porque que é que não há pessoas bonitas no litoral? Não. Porque a beleza está no interior. O que é que achou aqui da minha prestação? Uh, achei rebuscada. Em que sentido? Na piada. E acha que tem futuro na comédia? Talvez, acho que tens que aplicar um bocadinho mais. O, o que é que faltou aqui? Estás a fazer perguntas muito difíceis. Talhar faltam mais piadas. Ok, ok. Agradeço. É. Obrigado. E depois de uma resposta que o protagonista não estava nada à espera, decidimos acrescentar mais algumas piadas e sim, finalmente, por um sorriso na cara destas pessoas. Porque é que no litoral não há pessoas bonitas? Pá, estão todos velhos, mano. Tu vieste Londres, tu, não sei eu, bem. eu, na minha opinião, eles não estão bonitos porque têm, estão todos dentados, meu. É, é não há dentes, não há nada, é, meu. no não, Olha, há, não há... Olha, vida os... e ideia nova, eles estavam todos... Era tudo velho, não há, não há gente bonita, meu. Bonita é cá cá Pode ser uma coisa posso da etária pode ser, pode ser. Não, só o conserva, também não. não, não é tá é a lógica, mas não é verdadeira. Está Porque tá bem, a beleza está no interior. Hã? É? Que a beleza está essa no está interior. Beleza... Pois está. de gajo, Olha, estás a comer aí. Aí tudo já ganhetes, meu. A beleza está no interior. Vai, vai, pois vai. está. E Eu como venho do interior, está aqui a prova. Uh, porquê é que não há pessoas bonitas no litoral? Não, porquê? Porque a beleza está no interior. Ah! Está <risos> na tá, Gostei dessa piada. Gostei, gostei. <risos> essa é fixe. é que não há pessoas bonitas no litoral? Alguém sabe? Não sei. Não faço ideia. Porque a Beliza está no interior. <risos> Eu ia pensar em ela assim. Era não isso que era. Vocês estão a par dos filmes da Marvel? Já, já, já, já, estamos, já, já, estamos, estamos, estamos. Conhecem Aliás, o Thor, beijo, certo? Beijo, beijo, o, de o Thor. O Thor por acaso conhece. É, o gajo do martelo, não é? Exato. Vejo né? muitas vezes. Muita martelada. Né? Sabe, martelada. Sabem o que é que ele usa no inverno? Não, diz-me tu. Um cobertor. Mas porquê? <risos> o Marcelo não chega. Não, não chega. Não dá para tapar o frio. <risos> conhece os filmes da Marvel? Sim, conheço. Sabes o que é o Thor? Sim. Sabes o que é que ele usa no inverno? <risos> um cobertor. Um <risos> cobertor. Yeah. Está fixe, está fixe, está fixe, a primeira eu gostei bem, parece que está feliz. Vocês são fãs da Marvel ou costumam acompanhar? Conhecem? Sim. sim. sim. Sabem quem é o Thor? Sim. sim. sim. Ok. O que é que ele usa no inverno? Alguém sabe? Cara, um pá, eu quero acertar uma. Posso tentar. O cabelo, o próprio não. cabelo. Isso se já atalho com ele, não é? Pois. Não sei. Não, lá? lá. Um cobertor. Aquelas <risos> que cheias de chocolate. O que é uma estrela sozinha? É Mariana? É quase, é quase. É uma estrela carente. Yes, uma estrela carente. Uma estrela sozinha? Não, não é. Carente. É a oh, ô, oh, então bato. Não é, uma coisa não implica a outra, não é? Uma estrela sozinha, está a voar. Está a voar, está querendo Ela tá na vida dela, pode ir ter com alguém. Sabes lá, se ela não vai ter com alguém. Está ali igual, está carente. Sabes lá, está carente o quê? Pai. Pai. O que é que é uma estrela sozinha? Não sei. É uma estrela carente. Carente. Olha. Vês também, vê se parecido. O que é que é uma estrela sozinha? Não cometa, eu já ouvi esta. Não, tenho a certeza que. É uma estrela solitária. É. Pronto, Tem é uma resposta certa, mas não. Não. estrela sozinha, não é cadente. É Vai ser carente. qualquer coisa disso. É uma estrela carente. Carente. Ah, ah, estava com a água. um trocadilho com cadente. Uh. Preparados? Então, Senta isso, -se, é melhor. No YouTube. É. A RTP não aceitou o projeto, por isso, vai para o YouTube, só. Ah, okay. como, <risos> como é que se mata uma, uma planta? Água mais. É ma... Também pode ser, também pode Ou água menos. Ou cerveja. <risos> também. Ou a mais. Ou calcala. Também. também. Ou. Vai, ah, como, é como é que se mata, mata uma, uma planta? planta? Foda-se, é uma pergunta de merda, meu. Isto é fácil, isto é fácil. Isto é fácil? Este é fácil, ah, é mais fácil, é, eu tenho aqui. Não é, Impossível que seja mais fácil. É calcala, não é? É calcala. Eu estava a falar de calcala. É calcala, não é? Eu acho que água mais. Ou água menos também, mas é. É Como é que se mata. Pera aí, vamos esperar aí, que este, estes este gajos é um são arrastos nesta merda. Como é que se mata uma planta? Como é que se mata uma planta? Agricultor é água a mais. Ou água menos. Como é que é? Faço-lhe a folha. Eu cheguei quase. É tão ridículo que me gajo. Como é que se mata uma planta? Eu não sei, eu vou estragar o foto. Não, podes dizer. Como é que se mata uma planta? Só não dá água. Tá. É uma resposta justa, mas não é essa. Corre. lhe a folha. faço -lhe, a... <risos> yeah, lhe a folha. Ya, yeah. a folha. Ya. Pronto. Como é que se mata uma planta? Andamos a treinar homicidas, portanto. É bom, é bom. Como é que se mata uma planta? É eu adoro que são coisas boas óbvias. <risos> pois é, eu não vai saber. Sei lá. Tentei. Não lhe deitas água? Também pode ser, mas não. Pois, mesmo. portanto, tem é ver um trocadilho engraçado para isso. Só que íamos pensar muito tempo. É, tens que dizer. Faço-lhe a folha. <risos> era, isso, ah, era, vi, era isso, eu já era isso, é uma coisa mais estúpida. Mais... Porquê é que o Kevin não tem namorada? <risos> Porquê é que o Kevin quê? Tu não tens namorada. <risos> <risos> <risos> <disse> <risos> <Não tenho namorado. risos> É sério, mas você não está a brincar comigo. Porque é solteiro, mano. Não é? não é? Porque é solteiro. Porque é solteiro. Só pode porque ser. Por que é que o Cabido não tem namorada? Eu nem te vou perguntar por é que porque é que o Cabido não tem namorada? Porque é solteiro. É porque é solteiro, mano. Diz Só dá para um. Só dá para É isso? Não. Não? Até, não. Tem que ser. São respostas plausíveis, mas não é. é que o Cabido. não tem... na palavra, que as gajas são felizes nestas merdas. Cabido. Cabido. Cabido. cabido. não tem namorado. Não um cabe mais ninguém. Um Porque não cabe ninguém. É, é não é? Não. Não. Porque deixam-no sempre pendurado. Mas não chega lá assim, <risos> mano. É assim num bal. Tu tens de dar uma É assim num é assim, bal. Vale. É de caras. É de caras. É de caras. caras Porquê que o Cabido não tem namorada? Sabes que é um Cabido. Sim. Sei. Porquê Porque é que o Cabido não tem namorada? Porque guarda roupa. Não. Porquê? Porque o deixam sempre pendurado. Ei, Jesus! Ele não ouviu. Não, não, não, não. Porquê ele deixou sempre -se pendurado? Não, não, não. Eu também achei piado. Porquê que o Cabido não tem namorada? Acho que já ouvi. Eu já ouvi alguma Mas eu esta não, não ouvia. Esta é impossível de ouvido. Porquê que o Cabido não tem namorada? Porque fui o que a escrevi. portanto. Porque... Ah, que a ah, é, Falta-lhe a camisa. Ah, Olha, era boa, é? Essa era boa. Não, mas... Não. Porque o deixam sempre pendurado. Estás a ver? Porquê que o pescador foi preso? Foda-se, vocês escolhem-me perguntas de merda, meu. Porquê é que, é que o pescador foi ah, preso? Porquê que o pescador foi preso? Ah, então está lá uma Eu pista, faço, mano. Foda-se, assim. por amor de Deus, o gajo do gajo chega lá. Assim, então... Porquê é que o pescador tem foi com a foi pesca. Tem com a pesca, tem que ver com a pesca. Tem ver com a pesca? Esqueceu-se do engodo. Porquê que o pescador foi preso? Não, não esqueceu-se do engodo. Eu sou pescador e não... e não chego lá. Porque deu o <risos> não é? Não. Base. Eu devia ter sabido. Mesmo. Eu devia ter <risos> <Eu> acertado <devia> <risos> <assaltado>, o <risos> meu, mas não é que eu esteja Porquê que o pescador foi preso? Porque ficou preso na rede, será? Não, também é. Olha, era uma boa piada, mas não. Porquê é que o pescador foi preso? Não sei. Como... Porque deu carne. Porque deu carne. <risos> <risos> Pronto, e esta é a última que tem a ver aqui com a nossa situação geográfica, não é? é a beiro, o mar. Porquê é que o pescador foi preso? Não sei ver, ser coisas estúpidas. <risos> São engraçadas, mas estúpidas. Chegam lá? Não não, não, não, chegamos. Porque deu o cano, E eles não estava lá mesmo. O que é que acharam? Acham que tem futuro na comédia? Tens. Acho que ah, eu acho, acho que para mim, oh, continua oh, no, no papá, rumo mais. Oh, papás também, todas aqui. Tirando a primeira piada, <risos> as outras fui eu que escrevi. O que é que achaste, sinceramente? Foram fixe, foram fixe. Sim. Tipo. Tem, como é que se diz? Tem lógica. Tipo, lógica e. e duplo sentido. Olha, ainda bem que gostaste. Obrigado. O que é o que acharam? Realmente. Sinceramente. muito engraçado. Estás a pensar Obrigado. Obrigado. E vejam depois. Em breve estar no ar. Obrigado. Obrigado e até à próxima. Tchau. Ah, já, ah agora, sim. Agora, agora, agora faz a tua pergunta. O que é que o peixe diz à peixa? O que é que o peixe diz à peixa? É Estou apaixonado. E o que é que a peixe diz ao peixe? Essa já não sei. Anda cá. Não tens peixota para mim. <risos> <risos> está boa, está boa. Vai amigos, é isto, pá.